Como te dizer, não sei como explicar. Na cabeça do meu céu, existe um goricha, este meu orixá, estranha criatura. Me acordou Tava dormindo Orixá me acordou E se levanta moço A serpente rastejou E se levanta moço A coruja sorrou Tava dormindo Orixá me acordou Tava dormindo Orixá me acordou Levanta a moço, A serpente rastejou e se levanta, moço, a coruja sofrou. Orixá, orixá, orixá, revela, revela, revela, Didi se levanta, moço, A serpente rastejou, Didi, se levanta, moço. A coruja só voou e se levanta moço A serpente rastejou e se levanta moço A coruja só voou tipos da natureza Existem dentro do seu ser Diante de força e beleza Tu deves já saber Que entre luzes e trevas Tua história tu deves fazer De coruja que se preza Tem serpente no seu ser Orixá, Orixá A serpente envenenou, disse: di, di, di, Se levanta, poço, a cor um chope, se diz, disse: 'Levanta, poço, a serpente envenenou, disse: di, di, di, 'Levanta, poço, a cor um chegou Tava dormindo, orixá me acordou. Tava dormindo, o orixá me acordou Disse, levanta moço, a serpente envenenou Disse, levanta moço, a coruja observou o Orixá, orixá, orixá Sua serpente envenenou, i, I, I se levamos sua cor, o jogo se roubou, e ri ri se levamos sua serpente envenenou, i, I, I se levamos cor, o jogo se roubou, arquétipos da natureza.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 que coruja que se preza, Fá serpente transcender. Orixá, orixá, orixá. Revela, revela, revela. Disse, disse, levanta, Moço, a serpente já falou. diz, diz a coruja contordou, diz, diz, e levanta moço A serpente já falou, disse diz, e levanta moço A coruja contordou A minha fé eu tô praticando O candomblé maçônico e um um O candomblé, maçônico, junguiano A minha fé, eu tô praticando O candomblé, maçônico, junguiano Mas é que a minha fé, eu tô praticando O candomblé, maçônico, junguiano como dizer, eu não sei como explicar, mas na cabeça do meu céu existe um orixá, este meu orixá, é estranha criatura, com alma de serpente e corpo de corujá, não sei E já revela, revela, revela Diz, diz, levanta moço A serpente rastejou Diz, diz, levanta moço A coruja só voou Diz, diz, levanta moço A serpente envenenou Diz, diz, levanta moço A coruja observou Diz, diz, levanta moço serpente já falou, e disse levanta moço, a coruja, concordou a praxa.